Frustração total. Nada que foi prometido foi entregue. Cadê a picanha para o povo? Cadê a volta do emprego? O, emprego tá, o desemprego está aumentando. Então, uma desesperança total. Coisas que eram apenas de palanque não estão se consolidando. É, vocês vão aguardem você vê. É, o presidente Lula teve essa sorte de 8 de janeiro, tirou a atenção, agora vem a história de joia. Mas daqui a pouco as pessoas vão ver que quem está no comando é ele, quem vai ser cobrado é ele, e até agora não fez nada de produtivo para o nosso país.